Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo, Ide, procurar obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrares, avisai me para que eu também e que eu também eu, eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sob o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonhos, para não voltares a Herodes Retornaram para sua terra seguindo outro caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Epifania Esta palavra grega quer dizer manifestação É Deus que se manifesta a toda a humanidade Sem distinção, sem exceção Deus veio para todos E ainda que isso pareça óbvio nos nossos tempos Não o era no tempo em que Jesus nasceu porque o povo judeu do qual Jesus fazia parte Acreditava que ele sendo escolhido era exclusivo Então eles esperavam sim que Deus viesse à terra Que o Messias nascesse Mas para a glória de Israel Uma nação tão oprimida e o desejo deles era de que este líder nacional levantasse agora aquele povo que triunfaria sobre os inimigos. Os judeus, embora buscando a prática da lei, na sua maioria foram incapazes de enxergar a graça de um Deus que veio como menino e veio para todas as gentes e nós vemos isso expressamente no evangelho de hoje, o evangelho que é uma confirmação daquilo que nós ouvimos na primeira leitura de Isaías, Isaías ele profetiza que serão trazidos ouro, incenso, que dromedários né, ou seja, camelos inundarão aquela região e nós vemos esta cena se concretizando com a visita dos magos, aqueles que eram conhecedores dos céus, dos astros, cientistas da, da época, e que observam que há algo diferente acontecendo, e embora eles tivessem grande conhecimento, nós sabemos que o conhecimento tem o seu limite. É importante estudar. É necessário se atualizar sempre. E não importa a idade, nós temos que sempre buscar conhecer. Mas o conhecimento não é só intelectual. E chega uma hora em que você esbarra no limite. não é? E nesse momento, os magos querem desvendar o que diz aquele sinal da estrela. Eles, então, começam uma saga encaminhando-se para Jerusalém, guiados por esta luz. E lá, eles se dirigem para um palácio. Não é verdade? Afinal de contas, eles querem descobrir quem é este que a profecia judaica diz que virá à terra. Deus feito homem para reinar. E o que se espera de um rei? Que ele nasça num palácio. E lá eles estão... Mas o mais interessante é que no momento em que eles se encontram com Herodes, a luz não se faz presente. Herodes é aquele que está tão tomado pelo seu próprio poder, a sua ganância, que ele chega até mesmo a consultar os religiosos da sua época, os sacerdotes do judaísmo, querendo saber mais sobre este tal rei de Israel que vai nascer, depois que ele ouviu dos magos que vieram até este rei. Ele acaba tentando se aliar aos religiosos da sua época, mas ele não quer adorar o menino Jesus. Ele está assim se sentindo ameaçado no seu poder e tem medo de perdê-lo e por isso agora começa a dissimular, inclusive... Com os magos. Vocês percebem que ele chama os magos em segredo. Por que será aqui debaixo do pano? Não é? Porque certamente tinha alguma coisa que ele escondia, que ele não queria que os magos soubessem. E ele começa a dizer, então procurem o menino, quando vocês o encontrarem, me digam onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Então com uma postura de piedade, ele demonstra que tem um interesse legítimo pelo menino. E os magos, que têm uma busca sincera, verdadeira, por conhecer a Jesus, seguem o caminho, porque agora a estrela se acende e eles vão parar em Belém. E qual é o sinal da profecia? Um menino deitado numa manjedoura ao lado de sua mãe. É a confirmação da profecia judaica que está ali diante deles. E quando eles se deparam com uma criança, embora indefesa, eles reconhecem, é Deus que veio à terra, é Deus que veio a todos. Por ali já haviam passado pastores, as pessoas mais marginalizadas daquela região por ali, passam agora pessoas nobres, intelectuais, magos, grandes conhecedores. Mas nós vemos que o maior conhecimento agora que eles possuem, começa a se tornar sabedoria, porque eles reconhecem a Jesus ali presente. Uma criança envolta em faixas. E esta criança crescerá. E um dia, no alto da cruz, Despojado totalmente, Deus humanado estará apenas envolto em faixas, na cruz e também na sua sepultura. E quando ressuscitar, essas faixas estarão no chão, porque vivo Ele está, triunfou o Senhor da morte. Nascimento e morte andam juntos. E nós vemos em Jesus Cristo, no seu nascimento, a grande realização do projeto, da promessa de Deus, que agora se inicia. Os magos são capazes de enxergá-lo. Já alguns religiosos da época de Jesus, embora tivessem conhecimento das escrituras, não têm esta alegria do encontro com o Senhor. Eles sabem das profecias, mas não a admitem e por isso não vão ao Senhor. Este tempo do Natal que nós vivemos, amados irmãos, é um tempo de procura por Jesus, por sua luz. É a luz de Deus que vem à terra para irradiar sobre todas as pessoas. E não há como conter a luz, não há como segurá-la. Se você abre uma janela, a luz entra. Se você está numa casa escura e acende, um celular que seja, não é? Aquele ambiente se ilumina, a luz se espalha. Não há como nós segurarmos a ação de Deus, limitarmos o poder de Deus. A luz do Senhor vem para toda a terra. Deus que se revelou por primeiro ao povo judeu, o povo da aliança, quer agora revelar-se a todos. O que é revelação? É tirar o véu. Então Deus mostra o seu rosto na pessoa de Jesus Cristo ao fazer-se homem. E ali se esconde a sua divindade. Mas nós vemos os magos que têm muito a nos ensinar. São pessoas que buscaram conhecer, são pessoas que se deixaram guiar por uma luz. São pessoas que quase foram enganadas, mas são pessoas que... Se deixaram conduzir pelo Senhor e se depararam com a verdade que é o próprio Cristo. São pessoas que foram atentas aos sinais de Deus. E quando eles encontram com o menino, esse encontro é transformador. Todo encontro nos transforma, seja aquele que nós temos com as pessoas, talvez de forma positiva ou negativa, o encontro sempre provoca alguma coisa nova em nós. E o encontro com Jesus é aquele que pode nos atrair se nós abrirmos o coração, ou pode nos incomodar também. Esta luz, ela perpassa tudo. Vocês percebem que se houver uma parede não é, de, de madeira, digamos assim, uma fresta, uma brecha, a luz também passa por ali. E às vezes eu ouço muitas pessoas que por vezes dão um peso ao negativo, falando assim, pode dar brecha para o inimigo, senão você cai. E de fato, nós precisamos estar atentos. Por isso que nós pedimos, Senhor, livrai-nos do mal, né? não nos deixeis cair em tentação. Mas por outro lado, a luz também passa por uma brecha, por uma fresta. Então nós temos que acreditar na potência, no poder da luz de Deus. Se alguém dá um espaço, ali nós temos uma ocasião de evangelização. Se alguém dá uma brecha para Deus, por menor que seja, ali há um espaço para a luz entrar. E os cristãos têm que se deixar iluminar por esta luz. Não podem ser como Herodes, enci-mesmados, Herodes que age de uma forma tão agressiva, com aquela matança cruel, porque na verdade é covarde e tem medo. A raiva de Herodes de matar tantos para eliminar Jesus, esconde o seu medo. Mas os magos revelam a sua fé ao se deparar diante do menino Jesus. O que eles fazem? Eles adoram ao Senhor Eles reverenciam A Jesus E quem adora ao Senhor É alguém que também Ao perceber que ele nos oferece a salvação Se sente Como que comprometido a oferecer algo para ele Nós vemos que os magos Trazem ouro Incenso e mirra Ouro representando A sua realeza Ele é um rei completamente diferente dos seis dessa terra. Incenso, aquele mesmo que era oferecido às divindades da época, e agora eles oferecem incenso, reconhecendo que Ele é o Deus único e verdadeiro. Eram estrangeiros que reconhecem o Senhor. E a mirra, a paixão de Cristo. A mirra era usada também para envolver os corpos dos falecidos, antes de ser sepultados, conforme a cultura judaica. Um rei, que é Deus, e que vai passar pela morte. São três presentes proféticos, que mostram quem é Jesus, e mostram também, que os magos, querem oferecer algo a ele. Reconhecer que Jesus é rei, é também participar do seu reino, que é reino de paz, de justiça, de fraternidade. Reconhecer que Jesus é rei, é adorá-lo, é participar com outras pessoas no momento de fé. É orar, é viver com espiritualidade, reconhecer que Jesus se humanou. É saber que ele passou pela morte e nós também passaremos, mas ele nos abre as portas da eternidade. Jesus Cristo é este Deus que se revela a todos os povos, simbolizados pelos três reis magos. Aqueles que são representados no presépio pelos continentes até então conhecidos na época. Sempre há um elemento é, de origem africana, sempre há alguém dos três, não é? com traços De um asiático E um terceiro Com a pele clara Como os europeus né? Os três continentes Não foram representados os outros dois Porque não eram conhecidos na época Mas Jesus vem para todos Os povos Todas as nações Todas as pessoas Inclusive aquelas que também não estão na igreja A igreja, meu irmão Minha irmã é como uma comunidade em torno da qual nos reunimos, aliás, uma comunidade que tem, tem Jesus por centro, por centro, em torno do qual nós nos reunimos. É a comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai, em que Jesus se fez o nosso irmão. E a igreja reúne ricos e pobres, Pessoas de diversas culturas, familiares e costumes. Pessoas de diversas cores e raças. Pessoas que talvez não se encontrariam em outros espaços e ambientes, devido às suas condições e diferenças de classes. Mas que aqui se reúnem como um único povo. E que não pode apenas se reunir num momento de oração, mas que tem que se dar as mãos como um único povo. Em nome de Jesus Cristo, aprendamos portanto com os reis magos que incansavelmente buscam a Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, luz dos nossos passos e que nos faz ver a cada um como irmão em Cristo Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu.